Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já faça a inscrição, curte, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas. Espero que esteja tudo bem com você. Aí peguei aqui para a gente, já desenvolvida e testada pela Procuradoria. A inteligência artificial pode analisar denúncias, julgar se alguém é culpado ou inocente, imputar penas para até oito crimes. Olha só. Um determinado país usa inteligência artificial contra seres humanos, entenda a situação. Pesquisadores dizem ter desenvolvido uma inteligência artificial capaz de ser usada como promotora em tribunais. Desde 2016, nesse determinado país, faz uso de ferramentas de inteligência artificial em aplicações jurídicas, mas somente agora uma consegue participar do processo de tomada de decisões, fazendo coisas como o arquivamento de acusações e a imputação de sentenças. Ele não tem 100% de eficácia, né? e na sequência da matéria ele diz, olha, inteligência artificial em tribunais brasileiros. Cerca de 47 tribunais do país têm um projeto de inteligência artificial implantado ou em implantação. O desenvolvimento dessas tecnologias é um dos instrumentos mais importantes de gestão no judiciário, uma vez que implica em racionalizar recursos, mão de obra e atividade diante de uma demanda cada vez maior ou cada vez mais crescente. Justiça manda Band e Record diminuírem tempo de igrejas na programação. Uma decisão da Justiça Federal quer que Band e Record diminuam o tempo das igrejas na programação das emissoras, em ação movida pelo Ministério Público Federal, de acordo com a Procuradoria da República do Rio de Janeiro. Segundo informações do site na telinha, a Band e a Record deverão reduzir o período total comercializado de sua grade para 24% do tempo diário, o que é equivalente a 6 horas de programação, incluindo espaços para entidades religiosas ou sem fins lucrativos. Além disso, a Justiça determinou que a União fiscalize o cumprimento do limite estabelecido em decisão que aponta com o descumprimento da Lei Geral de Radiodifusão, que estabelece o um limite máximo de 25% para comercialização do tempo de programação o inquérito instaurado em 2016 apontou que as emissoras chegam a dedicar até 9 horas e 30 minutos de sua programação diária a transmissões religiosas, o que tem sido interpretado como comercialização do horário. Marco Silva, qual é a sua opinião sobre essa informação, meu irmão? É, sobre a matéria em questão, né, nós vemos aí que é um conflito, né, um conflito político. De um lado a gente tem o, no caso, a, a linha progressista, que ela é a, ateísta, ateísta, laicista, né? E do outro nós temos a, uma, um pseudo-conservadorismo, baseado em algumas ideias religiosas, né? eles se dizem defender a família, né? eles são contra... E essa última notícia aí, né, pelo que eu observo, é mais uma extensão desse conflito, né, dessa, desse conflito político, né, desse, desse movimento de direita contra esquerda, dire, é, é, é, esquerda contra direita no nosso país, né, a, do, o lado bolsonarista vai lá e impede o a... aborto, por exemplo, é, começa a fazer algumas censuras, a questão do carnaval, uh, as, paradas, as paradas LGBTs acabam sendo criticadas, e aí vem as retaliações, né? Agora a retaliação partiu uh, da justiça, né? Que mandou aí as emissoras é, de, que transmitem programas evangélicos diminuírem, na sua grade horária o espaço dessas igrejas, né? E isso ainda promete muito pano para manga, porque uma dessas emissoras aí que citadas na matéria ela é os seus proprietários são donos de igrejas evangélicas são donos de igrejas evangélicas né então isso vai com certeza ainda gerar muito pano para manga vamos ouvir você também Gleice Nunes qual é a sua opinião sobre essa informação a paz de Cristo meus irmãos mas sabemos que Todas essas igrejas evangélicas, elas fazem parte do sistema. Elas são partes integrantes, importantes do corpo de toda essa elite. Sendo assim, elas são peças fundamentais para o trabalho desse sistema mundial. Quando vemos é, essas ordens, essas determinações dadas para diminuírem o seu trabalho,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 Bom, ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação da opção Todas para que você possa receber notificação dos próximos vídeos do canal. Curte, compartilha para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.